Oi gente, tudo bem com vocês? Oi aqui no Coquetel F que vai conversar essa série sobre músicas em francês falando sobre a língua francesa A gente vai conversar sobre essa música que se chama Chanson Française essa música é de uma dupla de irmãos, é, o grupo, é, grupo, a dupla, eles cham, são chamados de Volo, que é uma abreviação da, do nome de família deles, da, do sobrenome deles, que é Volovitch. eles são uma família ucraniana. E eu adoro essa música, eu tô com ela na cabeça há muitos anos, na verdade, já pra fazer um vídeo do Coquetel F, então não tinha como ser uma outra música pra fazer aqui o primeiro vídeo desse retorno do Coquetel F. Vamos lá? Então, a música começa assim. On est d'accord, je l'air de rien. Souto rapport, je vous préviens. Que faça vos emplois du temps de popstar e juste un grattant sur ma guitare. Hum, qu'est-ce que ça veut dire? O que que isso quer dizer? Então, ele começa lá. On est d'accord, je l'air de rien. On est d'accord, então é a gente concorda. Nós estamos de acordo aqui. Então, a gente concorda que... Je l'air de rien. Avoir l'air de rien é uma expressão em francês para dizer quando a pessoa hum, ela não parece que ela sabe o que ela sabe ou quando a gente não parece que ela tá com uma intenção, entendeu? É quando tipo a pessoa é, meio que tem cara de boba, mas na verdade é esperta. Mais ou menos isso. Eu não sei se a gente tem alguma expressão para traduzir. Isso em, em português. Então traduzindo seria A gente está de acordo, parece que eu não sei nada, parece que eu não sei muito. Je l'ai adoré rien. rapport, je vous préviens. Então, souto rapport é De qualquer forma, de qualquer maneira, je vous préviens. Então, eu estou vos avisando, ou eu estou te avisando Que faça vos temps de, de popstar E é juste um garotão sur uma guitarra. Então que faça então diante de vos ampla de tom. Un ampla de tom é uma grade horária. Então, por exemplo, na faculdade você vai ter a grade horária que a gente vai chamar de ampla de tom. Mas nesse caso ele não está falando da faculdade. Então ele está falando dos horários ou da agenda das estrelas pop, porque ele fala que faça vos ampla de tom de pop star. Então aí o anglicismo, né, vem do inglês popstar. Aí, falado mais afrancesado, então, que, diante do, da sua agenda de popstar. E eu aqui só arranhando meu violão. É justo um gratão sur ma guitarra. Então, grater é o verbo é, arranhar. Ele pode ser coçar também, mas nessa ideia é que eu tô ali só dedilhando no violão. É justo um gratão sur ma guitarra. C'est tout votre succès mondial. E je crois que de manière cruciale, ''Vous deveria revoir à la baisse des parts de marché de votre show business''. Essa parte, ela já tem uns termos bem específicos de marketing. Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito. Talvez vocês vão poder me ajudar também com os termos de marketing que a gente vai usar em português. Mas vamos lá. Então, é todo o vosso ou o seu sucesso mundial, c'est tout votre succès mondial, eu je crois de maneira crucial E eu acredito, eu fundamentalmente acredito, é uma coisa assim, eu realmente acredito. Crer de maneira crucial seria, eu fundamentalmente acredito, eu acredito mesmo que vous devriez revoir à la baisse de parts de marché de votre show business. Então, que vocês deveriam revoir à la baisse. Então, abaixar de par de marché um par de marché é o termo de marketing para dizer a market share né então a parte fatia de mercado eu não tenho certeza como que a gente vai falar isso em português mas então que você deveria o que vocês né que ele está falando para stars, que vocês deveriam é, para esse público aí que vocês estão alcançando que vocês deveriam ah dar uma diminuída e não pegar toda essa parte de mercado então, aí já dá para ver que ele tá querendo conversar com as grandes estrelas pop que é, pegam uma fatia muito grande da, do mercado mesmo, né? Do consumo de músicas em geral. Então, ali ele fala: De part de marché de votre show business. Então, da parte de mercado do show business que vocês estão fazendo. Então, deixa mais espaço para Outra coisa, o que será que é essa outra coisa? E aí ele vem no refrão: atenção, le Lady Gaga, le Rihanna, le Christina Aguilera. Então todos os nomes dessas cantoras vocês conhecem, vocês sabem quem é. A gente só está falando agora de uma maneira um pouco mais afrancesada, que é com a sílaba tônica no final. Então, atenção, le Lady Gaga, le Rihanna, le Christina Aguilera. Je vais vous mettre à l'aise. Eu vou deixá-las à vontade. Mettre quelqu'un à l'aise. É deixar à vontade. Então, je vais vous mettre à l'aise. Porquê? C'est la chanson française. É a música francesa. Então, ao mesmo tempo que ele está falando para essas popstars, ou esse tipo de pop star, esse tipo de cantora, de deixar uma parte mais, de diminuir um pouco a parte do mercado, e aí, depois ele está apresentando, em forma de chanson française, la chanson française. Loin de faire vos tournées mondiais, bem cachées dans mon corps social, je ne suis pas une chanteuse à voix, mesmo si vous dansez bien mieux que moi. Tão longe de fazer as vossas ou as suas tournées mundiais, Bianca tão então bem escondido no meu corpo social, então eu acho que ele usa corpo social nessa ideia é, de o um meu corpo normal, o um meu corpo de cidadão e não corpo de popstar ou de estrela, né? Je suis pas une chanteuse à voix, então eu não sou uma cantora de voz, quando a gente fala uma chanteuse à voix, quer dizer que é uma cantora com a voz muito muito desenvolvida com a voz forte então ele está falando eu não sou um, uma cantora com esse voz eram um todo então je ne suis pas une chanteuse à voix et même si vous dansez bien mieux que moi e mesmo se si vocês dançam bem melhor do que eu L'hégémonie fait un cartel déségueré porte cartel então a hegemonia feita em cartel então a hegemonia é quando tem o domínio por um grupo só. Então é o domínio por um grupo só feito em cartel, então meio que tudo combinado de uma maneira que acaba prejudicando os consumidores. né? Então a hegemonia é feita em cartel e aí desigirie musas, desigirie en porte-jartel. Porte-jartel vocês devem conhecer como cinta-liga. Então musas de cinta-liga ao mesmo tempo que vocês estão aí dominando e tá tudo combinado, porque essa, esse domínio do mercado da música é uma coisa já decidida é, quem que vai fazer o sucesso quem que vai dominar e a gente vai dar espaço para esse estilo de música e que vai pegar a maior fatia do mercado e o consumidor não vai estar tá nem se dando conta que ele vai estar tá ali recebendo um conteúdo, uma música que foi programada que foi é, na verdade projetado para ele gostar sem necessariamente ele ter o espaço de ver tudo que tem e poder fazer a própria escolha. O cœur de cible du système, o cœur de cible é então o público-alvo principal em marketing e aí depois ele fala dans le genre du panéléo même. Então, para a gente entender essa frase aqui, a gente precisa entender é, primeiro a palavrinha panel, que é um anglicismo na verdade. E é, quando, é uma amostra, quando a gente faz, por exemplo, uma pesquisa, e aí a gente pega uma amostra de pessoas para fazer aquela pesquisa. Isso é um panel. E tem outra coisa, existe uma expressão em francês que é assim, de pareil au même, de pareil au même. Então, que é do parecido ao mesmo, que é quando a gente quer dizer que tanto fez quanto tanto faz, ou quando a gente está comparando coisas que não tem muita diferença, que é a mesma coisa, sabe? Então do parecido, a mesma coisa, de parrei ou meme. E nessa frase ele brinca com essa expressão e ao invés de usar parei, ele usa panela Então panel, que seria a amostra de uma pesquisa quando a gente vai fazer, então ele tá brincando e tá falando que é tanto da amostra que vocês dão, fica tudo igual, não tem não tem diferença. É meio que sempre a mesma coisa, independente se a gente tá tirando só uma amostra ou se a gente tá vendo a totalidade. É mais ou menos isso que eu entendo. Se você acha que pode ser alguma coisa diferente, você me conte também, porque tem a questão de vários termos de marketing nessa música. Então, é, talvez eu tenha pego algum conceito errado, mas por enquanto é o que eu tô entendendo. O que, que vocês estão achando? E ele continua assim. C'est pas de groove, c'est pas de funk. Je me cache pas comme les Daft Punk Então, não é groove, não é funk Eu não me escondo como os Daft Punk Então, o Daft Punk, que é aquele grupo francês também Que eles, quando eles vão tocar, eles estão escondidos, né? Numa máscara E por isso que ele fala Je me cache pas Eu não me escondo como o Daft Punk Et loin de vouloir changer le monde Avec ses trois minutes Ses 54 secondes, Então, longe de querer mudar o mundo com esses 3 minutos e 54 segundos. E aí eu fui ver a música pra ver se a música tinha mesmo 3 minutos e 54 segundos, mas não tinha. Mas mesmo assim eu achei que ficou tão bom e combinou tanto essa parte. Que essa é minha, uma das minhas partes preferidas da música também. Bom, vocês estão vendo que tem várias. <risos> Então change Então longe de querer mudar o mundo com a minha música, querendo dizer que a música tinha três minutos e 54, mesmo que quando eu fui ver depois não tinha. Mas tudo bem, a gente a gente entende que é 3 minutos e 54 é referência à música que ele tá que ele está tocando. Dans le format, cota à l'inverse de David Guetta. Então, ele continua lá com os termos de marketing, cota, então... É, cotar é uma meta que você vai ter para atingir. Então, no formato e nas cotas, ao inverso, ao contrário do David Guetta. Então, ali ele fala também dos artistas franceses, tanto o Daft Punk quanto o David Guetta, que são franceses, mas que estão no lado um pouquinho mais pop. Então, ele fala também sou diferente deles, porque eu tô falando aqui de La Chanson Française. E aí, ele termina assim... E, quand je me permets de. Oh yeah! C'est toujours dans la langue de Molière. Então, ele usa mais uma brincadeira com a palavra. porque eu gosto muito dessa música, porque ele usa várias brincadeiras. Então, quando eu me permito de. Aí, entre aspas, Oh yeah! Porque ele está fazendo uma referência a tipo. Oh yeah! Quando a gente está cantando uma música, que é uma coisa que vai aparecer muito. Oh! no meio de uma música, e aí ele fala assim, quando eu me permito, quando eu resolvo ou oh hier, yeah. então esse ou oh hier, yeah, ele usou a sonoridade mais próxima em francês que é ou oh, ontem, hier yeah é ontem, não tem, então não é o conteúdo que, que importa ali, o que importa ali é o som, ou oh hier, yeah, que parece ou oh yeah, do inglês que faz referência à música, então quando eu me permito de cantar, é isso que ele quer dizer. Quand je me permets de oyer, c'est toujours dans la langue de Molière. Então é sempre na língua de Molière, o famoso escritor dramaturgo francês que a gente sabe que muitas vezes a língua francesa vai ser conhecida por la langue de então é sempre em francês, quando eu vou cantar vai ser sempre em francês. Et voilà la chanson française. Eu gosto muito dessa música, eu achei ela um pouquinho complicada de trabalhar, eu tive que conversar com algumas pessoas para ver se eu realmente estava entendendo o que, que eu achava que eu estava entendendo, e eu ainda não estou com 100% de certeza, mas eu queria muito trazer ela para vocês, porque eu acho que tem muita gente nesse canal que ia gostar de ver essa música e de como ele brinca com a língua francesa, tanto quanto eu. Gente, obrigada por vocês terem me acompanhado mais uma vez. Eu sou a Fernanda e eu vou continuar falando de francês aqui no Coquetel F. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam da música e o que vocês acharam da minha interpretação. Porque, de novo, é o coquetel aqui eu não consigo trazer sempre o que é verdade. Eu trago a minha interpretação. E vocês também podem sempre contribuir deixando um comentário e vendo se vocês concordam ou se vocês acham que é uma coisa completamente diferente. Muito obrigada, um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau!